Quando começou a se falar de, de Covid, né? E, ah, aqui não chega. O Brasil, o país tropical, não vai chegar. Coisa de mídia, não é tudo isso. A gente já tinha um problema recorrente da questão de atendimento de SAMU. Não só de Paraisópolis, mas é um problema periférico, o atendimento do SAMU. Com a pandemia, a gente sabia que a gente estava no final da lista. A gente não existiria nessa lista. É a gente procurando um meio de sobreviver sem impactar tanto a vida dos nossos. A luta vem de muitos anos, mas ela não acaba, né? A história do trabalho doméstico tem mais de 80 anos e a gente ainda está aí buscando, né? A história da questão racial não tem nem conta, é para a vida toda. O fato de eu ter cursado direito e ter uma experiência em direito em, em contencioso, né? Que é o direito da briga, de tudo que é judicializado, me dá um instrumental muito grande para auxiliar essas pessoas. Ter esse ferramental à minha disposição e não utilizá-lo seria um problema. Quando essas ambulâncias foram contratadas, elas ficaram no estacionamento na rua, da, da minha outra casa, né, Paraisópolis. Aí, o que acontecia? Se divulgou na comunidade que tinha ambulância, né? Que a gente fez o FIC em casa, mas monitorando as pessoas. E até então era muito novo o que, que era o Covid, quais eram os sintomas. Todo dia se descobria um sintoma sintomas diferentes. Aí, o que acontecia? A galera ligava, ou pro Gilson, ou pra Meire, ou pra mim mesma, né? Que a gente divulgou os nossos telefones, mas alguém tinha que ir até o, a equipe. E não adiantava ir lá até a equipe e olha, na rua tal tem um morador que está passando mal, tinha que ter alguém para levar. E no final das contas eu acabava indo dar o recado e eu mesma levava. Por quê? Por fato de fazer produção dentro de então eu conheço todas as ruas, todas as vielas. E aí a gente tinha que ter um pensamento lógico e rápido de como chegar nessa casa. Mas não é o chegar a pé, como deixar o carro o mais próximo possível e como sair de lá o mais rápido possível. Eu comecei esse trabalho em meados de 2017 eu moro na Moca, bem próximo da paróquia São Miguel Arcanjo, que é onde o Júlio Lancelote é pároco. E num determinado dia, ele postou nas redes sociais que um, um imigrante, Ruan, uh, Juan, precisava de um auxílio em relação a uma documentação que tinha ficado retida num hotelzinho. E a retenção do documento por falta de pagamento de diária de hotel é ilegal. E a partir de então, o Júlio começou a me pedir outras, outros auxílios com outros casos das pessoas em situação de rua que chegavam à paróquia. A atuação anterior à pandemia uh, eram de muitos casos uh, de consultas processuais, eram coisas de bastante, bastante regulares, existiam, por exemplo, muitos casos de violência policial, casos de ocupações e reintegrações de posse. Todos esses temas se mantiveram presentes durante a pandemia, mas o que... Foi um boom de casos Foi a questão do auxílio emergencial Todos os erros possíveis ali Em relação ao pedido do auxílio emergencial Estavam é, mais ou menos Mapeados e começou Eu comecei a achar que administrativamente não ia ser possível resolver. Os, os equipamentos de assistência social, né, as instituições como CRAS, CREA, Centro, Centro Prop, Pop, estavam todos fechados durante a, naquele comecinho de pandemia. E não tinha como as pessoas solicitarem uma atualização cadastral, por exemplo. E eu fazia então toda a triagem né, para verificar se de fato a pessoa era uma pessoa em situação de rua. E assim fizemos, acho que por volta de 200 casos judiciais de auxílio emergencial. Meu nome é Maria Regina Teodoro. Tenho 65 anos, três filhos. E eu prefiro ser tratada como Regina Teodoro, que é o meu nome social adotado a partir do, da minha militância. Por conta que Maria é, é muito histórico de sofrimento e subserviência. Sou trabalhadora doméstica desde os 12 anos de idade acabei indo morar no emprego, né? E de babá a gente mora, né? Só vem para casa final de semana. Aí eu trabalhei de domingo a domingo para manter meus filhos, para ter minha casa alugada, não precisar depender de ninguém da família. Eram três casas. Aí quando eu deixei, uma tive que deixar as três. E aí, nesse período que eu fui procurar o sindicato, porque aí eu precisava saber dos direitos, né? E aí, quando eu fui buscar o sindicato das domésticas para saber dos meus direitos trabalhistas, se elas tinham pago direitinho tal, eu me encantei com aquilo. Com aquelas mulheres, com a sabedoria delas, com o conhecimento, com o acolhimento, comecei a participar. Coisa do e ah, fica em casa. Imagina o do doméstico ensinando pelo telefone a patroa fazer um arroz. Ninguém pensou não fica em casa em favela, ninguém pensou não fica em casa em cortiço, sabe? Assim, fica em casa, home office. Gente, a situação da mulher é sempre mais desgastante, né, gente? É, é louco, assim, em todas as situações. A situação da mulher é a pior. Aí a gente tá falando de, de mulheres que se viu, em, se viu com os filhos em casa. Muitas que eram diarista perdeu suas diárias. O primeiro caso de Covid que a gente descobriu em Paraisópolis foi de uma de uma empregada doméstica. Isso foi, foi muito foda, porque elas contaminou na casa dos patrões e eles mandaram ela fazer a quarentena na casa dela sozinha. Tipo, se vira. E a mulher, ela é a pilastra da família, né? Isso é independente de, de ser periferia ou não essa história de equiparação de direitos que se discute muito atualmente de uns 10 anos para cá a gente já discutia muitos anos lá atrás esse sindicato as trabalhadoras que tinham garantia que o governo bancasse uma parte o um empregador outro para ela ficar em casa teve várias facetas né uma ou outra conseguiu ficar em casa que tem alguns empregadores mais consciente humano ou sabe-se lá qual a trajetória dele para ele entender que aquela trabalhadora da casa dele também tinha o direito de ficar em casa da mesma forma que ele estava. Diminuíram a carga de trabalho, mas elas iam três vezes semana para fazer tudo que ela faria semana toda. E para ganhar metade. Não se consegue fazer um histórico de todas essas facetas de, de exploração. O aluguel encareceu demais. É, muitos dos contratos de aluguel eram é, atualizados pelo IGPM. O IGPM explodiu e, e tornou inviável muitos contratos de aluguel, principalmente para famílias, né? Os albergues, tem muito albergue para pessoas solteiras. Ainda assim, embora sejam muitos, são insuficientes, mas são mais insuficientes ainda os albergues para famílias. Então, mulheres com filhos, né? Quase nunca você vê um homem abandonado com filhos, mas é muito comum você ver a mulher que ficou responsável pelos filhos abandonada. E o CPF do marido ainda, ou do marido ou do companheiro, ainda constando ali no Cade Único. O marido, o ex-companheiro, estava em alguma outra parte do país sacando o auxílio emergencial da parcela dupla de uma mãe e a mãe com o filho sem receber absolutamente nada e sem poder questionar aquele cadastro, atualizar e tudo mais. Da falta de documentos para as pessoas em situação de rua foi uma coisa que chamou a atenção das diversas instituições. Na verdade, o meu trabalho voluntário, que deveria ser uma coisa residual e prescindível, estava é, tava encaminhando lá para mim, né? Porque a implementação, na verdade, do auxílio foi muito desastrosa do começo ao fim. Desde sempre eu tive uma preocupação com a questão de justiça social, né? É, de ter consciência da grande desigualdade. né? estava vendo que o Brasil já é o segundo país com maior concentração de renda do mundo. É, foi piorando ao longo do tempo. Enfim, a gente foi subindo nesse ranking, infelizmente. Então, depois de mais de dois anos do começo da implementação do auxílio, a gente ainda tem muitas pessoas nessa situação de extrema vulnerabilidade sem ter recebido absolutamente nada. Ou seja, o caráter emergencial do auxílio se perdeu por completo. Dona Laudelina de Campos do Melo, que foi ela a primeira mulher que fez a luta para a igualdade de direitos para as trabalhadoras domésticas como as demais trabalhadoras. É a nossa referência. Eu falo que ela é, é responsável por essa luta. E hoje temos centenas de Laudelina no país. Eu acho que em algum momento, quando se falou de pandemia, a galera falou, meu, a gente vai, vai resolver um problema, né? Vai chegar nas periferias, vai chegar no curtiço, vai eximar esse pessoal, né? Efeito colateral e a gente se livra do BO. Que é uma galera que já vem resistindo aí a diversas pandemias, gente. E aí vem a coisa de, de, de favela, né? Todo mundo é aceleradão, mas se cuida e, né? Tem essa coisa do, do, de unir. A galera pode não se falar, mas aconteceu alguma coisa, não vamos lá, vamos ajudar. Eu não falo, falou não, mas vamos ajudar ela.